De Quer. Quer viver. se ele quer Ele se calar talvez Yes. this yes. se me esquece Pra depois Você Vê se Me quer tá está no dia Com o Talvez, tu os reais, os tem o e assim temos planetas. Procuro-se procuro-se gatos, ratos, trancos, ver se me quer